Fala pessoal aqui do canal Mais Notícias, estamos voltando aqui com mais um vídeo aí é, Falando mais uma vez sobre o caso aí que infelizmente acabou de acontecer aí Que é a morte da cantora aí Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta Galera, muito triste aí e antes de continuar essa notícia eu já quero que você deixe aqui nos comentários Qual é a sua música preferida aí com a participação de Paulinha Abelha na banda Calcinha Preta Comente aqui embaixo qual que é a sua música preferida da Paulinha Abelha Deixa aqui embaixo nos comentários que isso vai servir como homenagem aí Pra ela que infelizmente acabou de nos deixar Fechou? Deixa aqui nos comentários que depois eu vou estar tá descendo aqui E deixando um aí no seu comentário Já aproveita também e se inscreve aqui no canal Que a gente mantém você informado sobre tudo, tá? E deixa o seu like E bora aí pra notícia Pessoal é, Paulinha Abelha tinha sonhos e tinha coisas a ser realizadas, assim como todo mundo, ao seu auge aí da sua carreira, da sua vida Infelizmente acabou nos deixando E qual era o, um dos últimos desejos aí da cantora Paulinha Abelha, pessoal? Eu vou estar tá falando aqui para vocês uma das últimas coisas que ela estava almejando em vida Paulinha Abelha sonhava, pessoal, em ser mãe. É, galera, antes de morrer, uma das coisas que ela deixou bem claro é que o sonho dela maior que ela tinha hoje era de ser mãe. A informação foi revelada pelo colega da banda e vocalista do Calcinha Preta, Daniel Dial, em entrevista ao programa Cidade Alerta, da TV Record. Segundo o músico, ele até imaginou que a cantora estivesse grávida quando começou a passar mal antes do show. Olha aí para vocês, pessoal, infelizmente a cantora nos deixou aí, ela estava atualmente casada aí. E o sonho maior dela ultimamente aí era em ser mãe, pessoal. Infelizmente ela não conseguiu concretizar e nem realizar esse sonho e deixa a gente muito triste saber disso. Esse era o último desejo aí da cantora antes dela vir a falecer. Pessoal, mais uma vez minhas condolências aí, meus pêsames, que as nossas orações possam confortar os familiares aí da Paulinha Abelha aí, que acabou nos deixando. Essa foi a notícia aí, é, logo voltaremos com mais notícias sobre esse caso e sobre mais casos aí aqui no canal Mais Notícias. Tchau.